E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo para o canal, seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se for novo, se inscreve, ativa o sininho, comenta alguma coisa aí e também deixa o um like aqui nesse vídeo. Se você quiser, quiser comprar uma evolução de 29k, tem meu site na descrição, vê como você vai comprar. Então esse é meu site, se você tiver afim de comprar Tá aí o link na descrição Hoje eu trago um videozinho pra vocês Mostrando que, não tem esses cursor do mouse? Vocês podem ver aqui que o meu cursor tá ó, Com o Pikachu galera Eu vou mudar o cursor do mouse e mostrar pra vocês Mano, essa função de extensão É muito boa mesmo galera Tipo assim, pega nem qualquer coisa aqui é só para navegador, beleza? não é extensão para, tipo assim, pro PC, é pro navegador. Aí você muda, que ver? Eu falo assim, o mouse, né? Um ponteiro um, um aqui do mouse. Você coloca o, o que você quiser, tá ligado? Vou deixar o link aqui na descrição. Decidi trazer esse videozinho, mas não vai ser um vídeo tão longo assim, né? Beleza? Aí assiste o vídeo que saiu aqui, ó, galera, que é da evolução. Dá uma moral aí pra mim, mano. O primeiro vídeo da evolução bateu 300 mil. O segundo tá com 110, então dá uma ajuda lá. Eu tá com 40 likes. Vamos tentar bater 100 likes lá. O link tá na descrição aí, beleza? Aqui, eu vou deixar a extensão aí. Você vai baixar. É custo. É. Custo. É. Cursor, beleza? <risos> Tô costurando falar aqui, mas tudo bem. Daí tem como você mudar, mano. Ó, ó lá, Você coloca esse daqui. Tem como você colocar esse aqui. Vai indo, vai do seu gosto, entendeu, cara? Tem como você colocar essa. Aí, ó. Ou flash aqui, ó. Tá ligado? Daí você vai rapidinho irmão. E tem como você escolher? Muitas cursor aqui, ó. Um exemplo é. Mais cursor. Você vai vir aqui pro site deles. Aqui, ó, galera. E aqui você vai. É, tipo assim, ADD. Daí você vem aqui, a dd Vai vir pra cá, ó. Onde que tá aqui, ó. E aqui vocês vão colocar o seu cursor, né, galera? Vai colocar o seu ponteiro aí, ó. Daí você escove o seu. Tem como colocar o dedinho aí vocês verem. Muito top mesmo, mano. Olha o tanto, galera. Esse aqui foi o que eu adetei aqui, ó. Tem até... Tem que vai, ó, pra vocês verem. Olha lá. Muito bonito mesmo, mano. Olha aqui pra vocês verem a mãozinha. Pá. A mãozinha com óculos e a cara fechada. Aí vocês verem. Muito top, mano. nesses vocês veem quem a e vai colocando, galera. Qual vocês não tem aqui. Eu coloquei todas, mano. Porque tá tudo frio aqui, as pagas, quer ver, bem é bonita, né, mas é muito caro, mas tudo bem, é, tipo assim, é um cursor pra você jogar o tem aí, ó, pra você mudar o cursor Você tá cansado daquele cursor, você fala, não, ó, tô com o cursor sempre, daí você vem cá, ó, troca, coloca, quer ver, você pode vir aqui colocar uma pizza, ó Coloca uma pizza aqui, tudo mais, e aí tem o do Simpson também, ó, aí pra vocês verem, ó, isso aqui eu não tem ó, do Simpson. Daí eu venho que tá em ADD, ó do Bob Esponja aí olha vocês é olha o tanto galera tem muito mano muito mesmo e é tudo tipo assim free para vocês os é, pagado não sei como onde que tá mas tipo assim os frios isso daqui é tudo free eu não sei se desse site tem algum pagado mas deve ter sim E é uma forma de ganhar dinheiro né e é muito bom mesmo mano. na minha opinião melhor site de curso que eu já encontrei galera e eu já usei muito cursor, mano Tem cursor do Minecraft aí pra vocês verem, ó Cursor de tudo, só vem cair em ADD, ó Fica ADD aí, ó, parceiro Na moral, vai ficar de boa aí Cursor bonitinho, uma dica top do Tietchan, mano Muitos youtubers não trazem essas dicas assim, ó De cursor, eu trago muitas coisas aqui, ó Muito top E é pra DD fake, galera, aí Vocês vão ADD aqui e é muito leve, mano Vocês pensam que é, é, tipo assim, é pesadão O negócio vai querer travar seu PC Mas nem vai, mano, é só você DD aí, você vai ver O negócio, ó Cursorzinho bonitinho, você vem cá, ó, coloca o curso que você quer, cara ó, E joga de boa, tranquilo, olha lá Coloca aqui, ó o tanto que já veio agora Nice, nice gang, fio ó. Já deixa o like, mano, merece muito o seu like, na moral, galera Merece muito o seu like mesmo Eu quero ver se esse vídeo bate 300 likes, vamos ver se a gente consegue essa meta A gente conseguir essa meta, eu trago um, uns dois programinhas aí que ajuda a, palpar, a fazer a evolução, mano Mas tem que bater 300 likes pra mim entender que vocês querem esse vídeo, galera porque é dois programas, mano, que vai ajudar demais vocês na evolução. Vocês vão falar, como era burro, cara. Que isso? Nossa, que tinha que ver miserável. Por que não me mostrou isso antes? Aí vocês, deixa de 300 likes, beleza? Daí, quer ver, eu trago pra vocês. Mas basicamente é esse o vídeo. Se você quiser ter seu curso aí modificado, ter o seu ponteiro aí melhorzinho, né, mano? Pode se dizer, jogar aquele... Mani... É... Uhum. Calma. Jogar aquele DD Tank, tá ligado? Daquele knife, bonitão. Aí, pra vocês verem, ó. Tem um cursor aqui do Illuminati, da Gucci. Não, filho. A gente tá ponteiro que vê, ó. Cursor de tudo, irmão. Então, se inscreve no canal, se você for novo aí. O canal que vê, tá bonitinho, batendo as visualizações Tô fazendo minhas capas tudo certinho. Tô postando os tudo certinho. Então, apoia, galera. E se você quiser comprar que ver sua evolução, vem aqui no meu site, mano, ó. Aqui no sitezinho, tieti ó. É aqui que você vai encontrar, ó. Sua evoluçãozinha, tudo certinho, ó. Você vai comprar ela aqui, ó. Tem como você comprar pelo boleto. Tudo certinho, cara, ó. Bonitinho mesmo, mano, ó. nesse você paga aqui. Vem cá, dá uma olhadinha. Não sei porque travou aqui, vai tudo bem. Mas deixa eu mudar meu cursor aqui, ó. Daí eu só vim aqui, mudar o cursor. Pera aí, ó. Deixa eu ver qual que eu coloco aqui. Ó, chegou um... Tem... Vamos colocar uma 12? É, vamos colocar a 12 aqui do Fortnite. Olha, Vem cá. Daí você vem cá, ó, galera. Dá um tiro aqui, ó. Agora, Na compra. No boleto bancário, ó. Boleto bancário, ó. Boleto bancário cartão de crédito tudo certinho, mano. É só você vir, ó. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se for novo. Curtiu essa dica? Deixa aí nos comentários. Quer mais dica? Quer os dois programas? 300 likes. Beleza, mano? Porque pra mim trazer esse programa tem que ser 300 likes. Eu nunca vi youtuber nenhum trazer esse programa pra vocês aqui. E ajuda muito, mano. Vocês não tem noção como ajuda numa evolução em que a DD tem, que demorou. Então tamo junto. Assista os próximos vídeos que vai sair e os vídeos que já saiu. Que eu da evolução tudo certinho. E é nóis